Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim. Mas você não vai conseguir emagrecer de graça. Você vai ter que fazer alguma coisa. Nem que seja pelo menos uma dieta. Alguma coisa você vai ter que fazer. Ah, mas como vou fazer uma dieta? Ah, mas coisa... Abaixo desse vídeo tem o link para o blog Emagrecer 17.blogspot.com.br Onde tem treinamento que, vai, que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, abaixo desse vídeo. Além do mais, você pode fazer perguntas na seção de comentários abaixo desse vídeo. Sendo que o YouTube pode ser quase igual a uma rede social quase né? Ou talvez seja uma rede social. Não importa.